Houve sindicatos que disseram, e disseram com estas palavras que, que eu vou dizer, nós somos sindicatos pela negociação e pela construção uh, a par de formas de luta tradicionais. Houve sindicatos que afirmaram, nós somos sindicatos que acreditamos na negociação e estamos disponíveis para negociar. Houve outros sindicatos que disseram, nós vamos continuar com, uh, uh, com as greves, porque nem todas nem todas as, as reivindicações estão a, ser, uh, estão a ser cumpridas. Eu espero apenas que haja o bom senso de perceber que quando se está, uh, e muito a sociedade portuguesa, tem apelado às partes, ao governo e aos sindicatos, uh, para ter nesta, nestas negociações dois princípios, boa fé e bom senso. Uh, e do nosso lado tem havido sempre boa fé negocial, e há o bom senso de apresentar propostas, propostas concretas, propostas que melhoram a vida uh, dos professores, obviamente tendo que priorizar uh, e estabelecer prioridades uh, e, portanto, eu penso que esta boa-fé uh, com que temos estado, que é acompanhada, uh, eu diria, na, na totalidade dos sindicatos também numa postura de boa-fé, boa tem de haver agora também o bom senso de percebermos que o prejuízo que está a ser trazido à escola pública, aos alunos, não é compatível com recurso a formas uh, extremadas uh, de luta quando há um processo negocial de boa-fé a decorrer.